Boa noite a todas e todos. Eu sou Guida Calice, sou servidora pública municipal em Campinas e sou militante do PT. Bom, eu medio toda quarta-feira esse programa, o Guida Entrevista. Hoje o tema da nossa live aqui é educação no campo em tempos de pandemia né? e como o recorte: como é que estão os povos indígenas e quilombolas. Para debater esse tema conosco, para conversar hoje conosco, nós temos aqui a convidada Glauce Gouveia. Boa noite, Glauce. Tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos aí que estão nos escutando. Bom, antes de passar aqui a fala para Glaucia, eu vou passar aqueles recadinhos iniciais que eu sempre faço, pessoal. Primeiro dizer que essa live está sendo transmitida pela fanpage é, arroba calisto 20, né? É uma página do Facebook. Quem quiser acompanhar, acompanhe pelo Facebook. Quem não, te, não for inscrito no Facebook, pode acompanhar também pelo blog, blogdaguida.net.br, blogdaguida.net.br, Tá? É, peço que vocês curtam essa, essa live, que vocês compartilhem, que vocês comentem. À medida que for entrando na transmissão, peço também que dê um retorno sobre o som, a imagem, enfim. Que vai ajudando aqui também o nosso pessoal que faz aí a transmissão, tá? É, eu vou passar então a palavra à nossa convidada, a Glaucia Gouveia. A Glaucia, gente, ela é historiadora professora, pesquisadora, pesquisas, é, ela tem pesquisas no âmbito da educação, né, e cultura, que faz, que faz essa interface, né, com a educação e práticas culturais nos territórios indígenas e quilombolas, e em assentamentos do Nordeste, a Glauci não é daqui, é de Pernambuco, né, Glauci, é isso? Isso. É, ela é professora, né, é, é facho que fala, né? Enfim. É fácil, né? Que é do curso de, de Pedagogia e Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas em Recife. Ela participa também do Instituto Candeeiro Cultura, Educação, Direitos Humanos e do Comitê Estadual de Educação do Campo em Pernambuco. Colaboradora do CERTA, que é Serviço de Tecnologia Alternativa e ela é parceira da Rede Mocampus. Bom, isso, esse isso. belo currículo que eu falei da Glaucia. Glaucia, Glauci, seja muito bem-vinda. Nós, aqui Obrigado, da Entrevista, estamos muito felizes de, de tê-la aqui conosco para conversar com a gente sobre esse tema. Eu também sou trabalhadora da educação, né? Só que eu sou, eu sou monitora de educação infantil, sou, sou servidora em Campinas, mas eu trabalho na área da educação infantil. E nós, assim, como deve estar acontecendo no Brasil todo. Nós estamos enfrentando, assim, esse período com muitas incertezas, com muitas dúvidas, com muitas preocupações, né? Eu tô com muita saudade das minhas crianças, né? Tô com muita saudade de catar eles no colo, de beijar, de brincar com eles, mas a gente sabe que, enfim, a gente tem é, uma situação atípica muito, muito difícil. E eu acredito que talvez vocês também tenham passado por algumas dificuldades, algumas coisas aí, mas enfim, não vou, não vou direcionar a fala, não. Quero que você possa fazer aí uso da fala e falar um pouco como que tem sido esse enfrentamento né, de vocês que estão aí à frente aí, dessa educação, desse trabalho tão maravilhoso, né, que é com os povos indígenas e quilombolas. Fique à vontade, querida. Tá, muito obrigada, Guida. Boa noite a todo mundo aí. Então, eu me chamo Glauci, sou pernambucana. Já dá para sentir pelo sotaque, né? Que... Lindo. Sotaque lindo. do pernambucano é uma coisa que não dá para esconder. Eu, eu penso que a primeira coisa que, que a gente precisava pensar ou começar essa minha fala é a questão da educação do campo como direito. E isso faz toda a diferença. Não é só a educação no campo, mas a educação do campo como direito. A educação do campo ela já vem sofrendo muito é, por todos os caminhos que ela tem traçado. A, a, o, o, os estudantes, as crianças, os adolescentes, muito, muitos não têm acesso à escola. E a gente pensa que tem, mas não é verdade nem acesso e nem permanência. E nesse sentido, a gente é, tem que parar para pensar é, nesse contexto, nesse, nesse bojo que já é uma luta, pensar na educação no campo, por exemplo, a, nos assentamentos, Quantos, quantas comunidades que as crianças não têm uma educação identitária, não têm uma educação de, de memórias, Todo mundo coloca tudo num bolso só, numa forma só, e, e, e joga para o campo. É, nesse sentido, é, os territórios quilombolas, aqueles que têm uma identidade mais, mais forte, mais, com, com território de, de luta, eles, eles já fazem diferente, porque eles, ele traz a questão da cultura, traz a questão da educação, traz a questão dos direitos humanos. E isso faz, é, dá um movimento, dá um fortalecimento que a gente não pode imaginar. Eu vou, aos poucos, na minha fala aqui, eu vou falar três experiências é, vividas por mim. E os indígenas, eles são a coisa mais linda, porque eles têm a cosmovisão. E como eles têm a cosmovisão, na escola dos indígenas, eles não, eles fazem um currículo próprio eles têm um foco na formação de guerreiro então eles eles eles lutam contra esse currículo que está posto é, e o que, que acontece nesse período o a pandemia chegou ela está indo para os interiores né e nesse caso indo para as comunidades indígenas, chegando nas comunidades indígenas eu acho muito bacana porque eu tenho falado com ele até essa semana eu falei com aqui em, em pernambuco são 12 comunidades indígenas eu vou fa falar de uma que é uma comunidade de cinco indivíduos que são os capinauá e eles fizeram um lockdown deles né então o que, é que eles o que, é que eles fizeram fecharam a aldeia e não deixaram ninguém chegar e desceram para as serras. E, e me mandaram assim, porque nas serras não tem, não tem energia, não tem mais não, né, não tem nada, né? E eles começaram a, a fazer construções, plantar água, é, fazer plantio de, de uma casa que você acorda olhando para a serra, dorme olhando para a serra, no sentido dessa relação com a natureza. Então, eles são, assim, profundamente, é, aqui em Pernambuco, é, vividos no sentido de ter uma visão para dizer, olha, aqui a gente faz diferente. Então, o currículo das, das escolas indígenas, elas são completamente dialogada com a vida. E isso, nesse momento, está contribuindo muito, no sentido, porque eles não querem saber o que o Estado está mandando porque eles fazem um currículo próprio. E aí, como eles resolveram fazer um lockdown deles, é, é, eles levam as crianças para as serras, para as matas. Né? E, mas o que, qual é a gravidade daí? A, o que é que é grave, ao meu ver? É justamente pensar que é, essa educação remota ou essa educação a mas vamos falar da educação remota, que é está posto, não vai chegar neles nunca. Porque eles não... o, o a, as Os sinais de internet não chegam para eles. Então, assim, chega em determinado lugar, mas não nos lugares que eles habitam. De forma que isso significa que é, essa educação remota só vai conseguir chegar aproximadamente a 15% como os indígenas têm esse lance da formação do guerreiro nessa nessa experiência da, da, da desse povo capinauá, eles a semente é mais importante para eles tudo é mais importante então eles não estão eles ficam preocupados mas eles têm um currículo próprio isso faz toda a diferença aonde se tem um currículo próprio a escola vive outra coisa. Agora, aí vocês podiam me perguntar, é vocês estão em São Paulo, né? A gente aqui Sim. do Nordeste tem outra outro lance de identidade. Então, quanto mais identidade, mais fortalecido está. Nas comunidades é, quilombolas, eu me lembro que agora em janeiro eu tive cinco comunidades quilombolas. E é, eles têm vida própria. Aonde tem vida própria eles têm uma identidade que faz a diferença na questão de fazer um de, uma, uma educação que seja de dentro para dentro, e não a educação de fora para dentro. Nas comunidades, que qual a maior preocupação que o Comitê de Educação do Campo está hoje? É que é justamente 15% dessa, é, dessas, das comunidades do campo tem sinal de internet. Isso significa dizer que é uma ilusão pensar que a educação vai chegar lá. Você está entendendo? Via educação remota ou via EAD. É, é, é falso pensar isso, porque não chegará. Eles, muitos deles... É, eu, eu, eu frequento uma comunidade do campo de mulheres chamada Tamakiu. E nessa comunidade, as mulheres, elas vivem da farinha. E elas não têm nem celular. Então, é, é, não é verdade que essa educação vai acontecer. Não é verdade que eles vão ter acesso. Eu perguntei para elas, como é que vocês estão fazendo para viver aí, meninas? Como é que vocês estão fazendo para viver? E elas me disseram, a gente não vai nem na rua. A gente fica aqui na roça. Então, assim... É... Eu, eu acredito que, é, na questão da educação, eles vão se fortalecer, porque eles vão dizer não ao que o Estado está colocando. Quando eu digo isso, eu estou dizendo isso especificamente para as comunidades indígenas e quilombolas organizadas. Aquelas que estão abertas, que não têm essa, a questão dessa identidade tão forte, tão formulada, Tão enraizada Como direito Sem dúvida elas, elas sofrerão muito mais Elas estão sofrendo muito mais Porque uma vez o, o, A Covid entrando Elas, elas, não, elas não vão conseguir é, é, Rebelar Porque são comunidades rurais Que ficam a 8 horas 6 horas 10 horas daqui de Recife Não é uma coisa assim Do acesso e, muitas vezes, o Estado pouco se preocupa, de fato, com esses indivíduos, com esses sujeitos que estão nessas comunidades. Ah, o maior problema que eu acho é essa questão do faz de conta. Está fazendo de conta que está olhando. E, não tá, e, na verdade, não está olhando. Então, eles, eles, eles fecharam. Ah, os indígenas me disseram, fizeram uma cerca de arame farpado que ninguém entra na comunidade. Ninguém E eu acho que Eu achei interessante porque é, Isso sendo feito Faz toda uma diferença Para a vida deles Porque também eles estão fazendo um movimento Para se fortalecer Enquanto povos tradicionais é, Então, por exemplo a, Nos lá Nos Chukurus, a, a Eles Eles a, a, o, o vírus não é que está tá chegando lá, mas porque eles fizeram a estratégia de guerra. Não foi o Estado. A, a, a, a organização nasce do próprio território, nasce do próprio chão. E isso faz muita diferença. Com respeito a, a, ao Sudeste, por muito tempo o, se pensou que... Todo mundo pensa que espera o que vem do MEC ou espera o que vem do do do, é, do Estado, é, das secretarias. E quando os quilombolas e os indígenas, as comunidades que se rebelam a isso, faz sua própria história. Então, a gente está vivendo um momento de crise absurda. Digamos que a gente está tendo... É, eu tenho a impressão que a gente está tendo décadas em semanas a gente está vivendo décadas em semanas, porque todo mundo teve que se organizar em semanas, coisas que, se a gente fosse olhar no processo, seria décadas. É, o conhecimento que a universidade traz não interessa no sentido... Interessa em parte. Mas, na verdade, a rede dos indígenas e dos quilombolas, eles fazem um caminho que traz... A, a história deles para o centro. Os seus espaços de memória, suas histórias locais, suas histórias do território. E eu até diria é, a questão da apropriação digital. Então, o povo funil aqui tem uma história que é, é uma história gigante de luta e de resistência. Eu penso que... É, nesse lado da crise, né, porque se chega, o, o quando uh, o Covid se chega, vai ser para toda a aldeia. Então, não tem jeito, se chegar, é para dizimar. Só que, quando eu vi eles fazendo esses lockdown é, territoriais, me deu muita impressão de uma nova forma de organização, ou da forma de organização e de quanto que a gente tem que aprender com eles, né, seja na escola, seja na comunidade. E a, a, tudo no, nas comunidades indígenas se estabelece nas, na, nas comunidades, nas relações com a comunidade. Então, o, que, a, o perigo de um é um perigo de todos. Não é como a gente que vai no individualismo, sabe? Eles têm uma outra maneira de coexistir. E eu estou impressionada com isso. Porque aonde chegou... É, é, aqui a gente tem um mapa da, do, do Covid nas, nas, nas aldeias indígenas. Então, onde chega, está dizimando. Mas aonde eles estão se organizando, também está acontecendo esse outro caminho. Essa uma, uma, uma nova, é, é uma nova... É, digamos que é uma nova... Não é uma nova, porque para eles já é nova. Na verdade, a gente está aprendendo com eles. Se a gente tivesse a coragem de aprender com eles... Mas para aprender com eles, a gente tem que começar pela gente. E aí o capitalismo tem que ir para trás. Porque eles não estão interessados em ir na rua, não estão interessados em consumir. É, um, é, essa semana, domingo, me mandaram uma foto da colheita da Colhem o que... É, é, é, comem o que plantam. Não estão interessados no supermercado. Não estou interessado em nada disso. Daí, é, essa... É, a colheita do que planta, o tempo é o tempo da roça. E eu, eu tive uma conversa com um jovem que está indo para. terminando o terceiro ano, né? E ele me disse: Eu quero estudar, mas eu quero estudar aquilo que vai fortalecer o meu povo. Então, assim, é, são histórias é, de luta, de força, de fé, onde os ancestrais, onde os encantos. É que estabelece essa relação com a vida A gente fala tanto de cosmovisão Mas a gente fala muito e a gente faz pouco Porque a teoria e a prática E tem um abismo gigante né? Eu, eu é, Agora no mês de janeiro A gente foi é, A gente faz aqui com a Casa Tainá A Rota dos Baobais E eu fui plantar uns, Com as comunidades é, Baobais e, na verdade, foi muito lindo com os indígenas, porque eles escolheram um lugar para plantar. E ele não é assim, vou plantar em qualquer lugar, não, porque o baobá é sagrado. Então, o que, o baobá é, que eles... é uma é uma é uma planta que vira uma árvore, é isso? É, uma planta que vira uma árvore que dura tantos mil anos, que lá tá toda a sua memória, todas as suas histórias, todas as suas lutas, né? E eu me lembro que, quando eu perguntei, tinha nascido três crianças, e a gente ia plantar três baobás. E aí cada um escolheu um local que fosse um local de força para plantar uma, uma uma árvore sagrada. E isso faz toda a diferença de como ver a vida. É... Eu estou trazendo isso, essas experiências, porque são experiências fortalecedoras. eu eu, eu... Agora mesmo, a gente... Eu não sei se vocês conhecem aquele instrumento pif, pífano, eu, vocês conhecem, né? Eu não. Eles mas... não conhecem, é um mas, instrumento é, como uma flauta, mas não sim, é uma sim. flauta é feita de bambu ou é feita de outra, uma, outra árvore aqui. E as crianças e os adolescentes da escola resolveram fazer seus, uma banda de pífano e tocar seus pífanos, porque tocando seus pífanos eles chamam os encantos, chamam os ancestrais. Então, é, foi muito bonito, porque na outra aldeia tinha uma banda de pífanos de uns velhinhos, de 85 anos. E eles vieram é, para falar, conversar, dialogar com os outros, com essa juventude, né, juventude indígena, porque que o pífano era importante para eles, Porque que a música era importante, Porque tinha aprendido com os avós, com os bisavós, com os tataravós, né? que já tinha três gerações. E as crianças começaram a ir para casa a tocar pífano e se relacionar com o pai, com os avós e tudo. Então, eu fico me perguntando do que é que eles precisam da gente aqui. Eles não precisam da gente, sabe? Então, cada vez que tomam essa consciência, é, eles estabelecem outras formas de relações. Eu fico sempre pensando que é, quando eu vou lá, eu vou sempre. Não estou indo agora, nesse período de pandemia, a minha relação está sendo com todo mundo, né? porque, na verdade, o cuidado para não expor, né? Assim, eu conversando com o Cacique, eles me disseram, você pode vir para a mata com a gente, né? mas é a minha consciência de não ir para não expor. O fato é que eu acho que a gente precisa sair desse lugar urbano que a gente aprendeu a viver e se perguntar como eles se perguntam. O que é que é necessário? O que é que é necessidade para mim? E por isso, o, o, o Covid para eles, sem dúvida, é uma doença. Mas eles não eles não precisam ir na cidade, eles não querem fazer isso. Eles têm sua vida própria, têm sua, o seu enraizamento, seu território. Eles valorizam o que nasce do chão. Se a gente se perguntar, né, Guida, o que é que nasce do chão para a gente... A gente vai ver que é pouca coisa. Eu, esses dias, eu, eu, eu alguém me presenteou com sementes, frutos e filhotes de balbá. E não são poucos, é, são mais ou menos uns 100. E eu cuidando deles aqui, pensando de quantas comunidades que a gente vai plantar esse balbá. Né? Então, assim, a gente vive esses dois lados. A crise que dizima e a, o, olhar a organização social dos indígenas que diz para a gente o dever ser. A gente pensa que a gente sabe o dever ser, a gente não sabe nada. Eu estou dizendo isso porque, é, como eu sou professora da faculdade, eu ensino no curso de pedagogia, psicologia, é, de... De, de letras e eu pensava que eu sabia muito eu precisei descer do salto para entender que não era isso convivendo com eles e fazendo imersões com eles eu eu descobri que para ter a revolução tem que começar na gente a gente fala do capital mas a gente está completamente dependendo dele e os indígenas <risos> eles fazem um outro caminho, um dia me disse Glau, se você quer ver o sol nascer, foi que é para que, isso que que que importa. E me levaram numa caverna, eu nunca pensei nisso. E eu dormi lá com eles, e foi assim, um marco na minha vida, foi um momento que eu digo, não é turismo pedagógico, eu preciso fazer essa revolução em mim. Então eu acho assim, que a gente, enquanto educador, precisa pensar em fazer a revolução na gente. O que é que revoluciona a gente? Né? Se a gente olhar para os indígenas, a gente vai ter muito o que aprender. É, nesse período do, do, da, da Covid, está é, existindo morte, sim. E é, o Estado é pouco ou nada faz por eles. Mas eu, eu acho muito revolucionário... Essa questão deles de entenderem que eles fazem por si, por si próprios. Eu não sei se vocês devem conhecer Bell Hooks, eu estou lendo esses dias esse livro, Ensinando a Transgredir. Quer dizer, eu já li três vezes, é a terceira vez que eu leio. Mas o fato é que é, quando ela diz que quando as comunidades negras na escola, que as, as professoras iam, conheciam suas histórias, sabia quem elas eram, sabia como elas viviam em casa, suas dificuldades, seus desafios. É mais ou menos assim que os indígenas fazem. Né? Aquela, aquele provérbio africano que toda aldeia para educar uma criança é uma verdade. E não é uma, uma questão de, de só de educar na obediência. Não é isso, é educar no amor. As relações são relações de amor. E assim, é, ele, eles estão vivendo isso. Então, há aqueles que há aquelas famílias que pegaram, eu, por exemplo, os Capinauá, cinco mil indivíduos, tem uma, um número razoável que chegou nas aldeias, são três aldeias, e mas eles fazem aquilo ali de vida própria. Então, os chucurus que essa semana, mesmo com, a, com tudo isso estão é, fazendo um banco de sementes de sementes criolas, né? Eles estão trazendo, é, aprendendo com os mais velhos o, o jeito de se pintar, o jeito de ser, né? A, a questão trazendo sua ancestralidade, então eles não estão parados. É, eu acho que a gente às vezes tem uma ideia dos indígenas e dos quilombolas é, é equivocada. Eu também conheço essa comunidade é, que se chama Tamakiu, que fica em Santa Maria da Boa Vista, que uma comunidade de mulheres que nem água tem, apesar de estar toda margeada pelo Rio São Francisco. Simplesmente simplesmente porque os poderes públicos não olham. Então, como fazer? Quando a Covid, a COVID lá, o que significa? Se não tem nem água para lavar as mãos. Sabe? Então, é... quando elas dizem eu vou me guardar e não vou para a rua. Significa, ó, fiquem vocês aí que a gente vai ficar aqui. Eu estou muito preocupada tanto com os quilombolas e tanto com os indígenas. É... Muito, não é pouco. Mas eu, eu, eu também estou aprendendo deles essa forma de se organizar. Somos nós, fomos nós que levamos os equívocos para dentro das aldeias. E aonde eles percebem isso... Eles fazem uma, uma, digamos assim, uma rota de 380 graus, assim, ó, e diz para gente, fique aí. Então, assim, eu desenvolvi... Como foi que eu cheguei nos indígenas para fazer esse marco, essa reviravolta na minha vida? Eu, eu fiz uma pesquisa que é, quando a cultura educa? Quais são os indicadores que diz na educação que a cultura educa? Porque a gente sempre pensa que a educação está de um lado e a cultura está de outro. E eu resolvi conversar, fazer roda com os indígenas nos assentamentos, com os quilombos. E, e foi a coisa, assim... Foi ali que eu entendi que existe uma outra vida e que a gente precisa fazer as nossas escolhas. Eu, eu pergunto a vocês se, que estão tá me escutando, qual a tua escolha? Ou a gente vai escolher. A gente pode, assim... Essas coisas todas que estão acontecendo nesse governo louco, esquizofrênico. Mas eu convido vocês a se perguntar. Qual a escolha de vocês? Eu convido vocês a, a, a se perguntar. Quem? De onde você vê E o que é que pode aproximar a, a nossa prática da, das nossas vivências? Das nossas vivências e das nossas teorias. Porque a diferença dos quilombolas, dos indígenas, é que eles vivem. Eles vivem o que eles dizem. Eles vivem o que acreditam. E isso, é, é, eu, eu diria a vocês que, que é, é uma questão de marco de vida. O é, um marco é aquilo que faz a gente dizer, olha, por aqui já não está indo mais. Que eu penso, não é possível que a gente não aprenda? Eu, eu, eu convido a vocês, em vez de aprender desse, do, dos teóricos, aprenda dos indígenas, aprenda dos quilombolas. A gente passou muito tempo pensando que os quilombolas e os indígenas estavam à, à, à margem, e muita gente ainda pensa isso, como se a gente tivesse em outro lugar. A gente é que está na selvageria. Eles sabem exatamente o que eles o que eles querem. Eles sabem exatamente o que eles. olham. eu ah, essa, dessa dessa última vez que que eu, que eu vou para ficar 20 dias me convidaram para ficar na mata duas semanas. Não precisavam de nada. E a gente precisa de tanta teoria para a gente não se dizer nada, né? Para estar presa nos nossos apartamentos presa nas nossas casas. Então, assim, é, ao mesmo tempo que eu, eu, eu não acredito, claro que o Estado deve fazer alguma coisa, e tá, tem tentado fazer, etc., pensa que faz, mas eu não acredito. É, no meu olhar, é, na minha visão de irmã, eles me chamam de mana e por isso estou dizendo isso, é, eu não acredito que o Estado, nada do que eles podem fazer, eles po é assim, faz o, o a questão da saúde, a, a saúde indígena, eu não sei se vocês já observaram, mas, o, ou sabem dessas histórias, mas eles próprios é, são os agentes de saúde. Então, eles vão em todas as casas, eles, pelo, né, eles, eles sabem o que está acontecendo, eles se ajudam com os encantos, com a medicina natural, e eles são os agentes de saúde. Significa que eles fazem a política pública deles. E isso é, assim, é revolucionário. Porque a, a gente pensa. Eu, eu, eu queria dizer uma. Muito básica. O ano passado eu tive uma. Senti uma dor muito grande e eu fui internada, assim, coisa de vida ou morte. Pensei que era mais morte do que vida, mas se que é vida, porque eu estou aqui, né? E eu passei 15 dias no hospital. E eu, quando os indígenas souberam que eu passei 15 dias no, no hospital, mandaram a Índia para cuidar de mim. E acredito, eu saí do hospital no outro dia. Então, assim, a relação com os encantos, a relação com os encantados, a questão da saúde indígena, a questão da educação. Nessas escolas que eu... Que eu que eu faço as atividades e as ações, todos os professores são indígenas. Não entra professor que não é indígena. Talvez isso seja um fortalecimento do território, porque eles, eles, eles, eles desenvolvem as próprias linguagens. então E traz a sua cultura. Né? O mesmo a isso questão é dos do, territórios quilombolas, é, eu... Eu achei muito bonito Eles, eles eu, Tinha acontecido que tinha uma quilombola Chamada Tota E ela tinha feito uma promessa para São Gonçalo E ela tinha alcançado Essa promessa E quando é, Para agradecer essa, A essas bênçãos Porque é um segredo, eu não se podia dizer é, As outras mulheres quilombolas Vieram dançar no seu terreiro e, como eu fui convidada, eu estava lá, fiquei afim de dançar. É nas, de, nas rodas de São Gonçalo. E sabe o que aconteceu? As mulheres disseram, não, se você não pode dançar, porque você não está de camisola, você não está de branco, você não pode ter unha pintada, tem que ter o, o, o, é, o resguardo, né? Para poder dançar. É, parará, e eu disse, espera aí que eu vou arrumar tudo isso. Eu me lembro que de 12, de 12 rodas que começou 7 horas da manhã e terminou 4 horas da tarde, eu dancei quatro E foi a coisa mais linda. E depois elas me disseram, agora eu quero te convidar para se banhar no Rio São Francisco. Porque esses territórios, ao menos aqui de Pernambuco, de quilombolas, são todos margeados pelo Rio São Francisco. Até o próprio sertão. Falta política pública para a terra e a gente sabe que não vai vir, eu, eu não espero. Eu estou eu, eu de um jeito que eu espero um governo popular daqui a 30 anos, porque com essa loucura, com esses irmãos todo, com essa destruição toda que teve aí, precisa ter gente como nós que acredite nesse caminho e que lute por eles, ombro a ombro. Não a gente ditando nem dizendo o que é. É tanto eles me fizeram uma coisa para pensar, que eu achei muito lindo, que foi, Cláudio, o que vocês pensam saber? A, a, a universidade acha sempre que tem o um conhecimento. Então fica dizendo para a gente que a gente tem saber do que a gente tem aqui é conhecimento. Então, enquanto a gente não... Também desconstruindo a gente, construir esse outro olhar, a gente também não, não, não vai ajudar em muita coisa. Então, assim... Eu, a gente está vivendo esse momento com os indígenas, com os quilombolas, é, de, de tragédia, como todos nós, mas eu gostaria muito que vocês olhassem para esse lugar de resistência, de luta, de vida, de relação com a natureza, mas não é uma relação com a natureza de uma plantinha que a gente tem em casa, não, viu, minha gente? É uma relação... Eu me lembro um dia, eu participando do Toré com eles, Toreva até a madrugada, né? E, e tinha uma pessoa que tinha se machucado e eles queriam colocar peão. E era mais ou menos três horas da manhã. Passou pelo, pelo pé de peão, pediu licença para tirar um folha. era três horas da manhã. Se fosse a gente, passava correndo, né? E nem olhava, senão arrancava é. e fazia qualquer coisa. É. E, e eles não, não tem essa questão do, do, do, do, do tempo, está é, na vida, está né? nos foros, está na... Então, eu acho que se a gente... Vamos é, a gente tem que brigar aí, mas eu acho que também a gente tem muito o que aprender e trazer essa visão, da... eu gostaria de deixar essa fala, da educação do campo como direito. Que conceito que a gente tem da educação no campo? Essa é a essa educação remota, isso não vai chegar neles nunca. É 15%, eu acho que chegaria. É, aproximadamente. É, eles não estão interessados nisso. Então, assim, ou faz uma escola identitária, se quisesse fazer mesmo, que eu acho que não existe interesse. É uma escola identitária, uma escola que, que relacione com a vida, que é a cultura que é a educação e os direitos humanos estejam juntos, né? É, eu acho muito engraçado, vou fazer um parênteses aqui, que quando a gente vai falar de, de, de, de, dessas temáticas, faz sempre um seminário para falar, né? Mas nunca se coloca na vida, nunca faz isso do cotidiano, é, do extraordinário, virar o ordinário. E hum. Bell Hooks, ela, ela traz tanto isso para a gente, né? Nessa visão da educação libertária. Então, eu... Eu, eu quero trazer essa questão de vocês pensarem sobre que escolha vocês estão fazendo. Quero trazer essa questão de, de que vocês leiam Bell Hooks me ensinando a transgredir. É, quero que vocês perguntem em que lugar que vocês estão e aonde essa vida da gente pode pode fazer essa revolução com os indígenas de quilombola, que essa terra é deles. Essa terra, esse lugar é deles. É, o agronegócio vem aí acabando, né, trazendo essa coisa e a gente... E eles vão lutar até o fim. E quando eles lutam, eles lutam junto Ninguém aguenta... Olha, não tem não tem coisa que tem que refazer o negócio. Então, assim, eu queria trazer isso e dizer que eu estou aberta a perguntas, ao mesmo a pontos, porque, na verdade, como é a minha vida, é isso? É... é... Pode acontecer, eu acho tudo muito natural. É, eu já fui várias vezes em Campinas, já fui em todo o Brasil. E eu... eu é, é muito diferente. Eu me lembro que o T.C., ele, ele foi comigo na aldeia, e na aldeia a coisa mais importante são as sementes, né? Uhum. E qual a semente que você está usando? Você tem um colar de semente aí para te proteger? Qual uhum. a semente que tem você? Por vida, Procure. Ache aquela, que a... Ache aquela que se relaciona com você que te chama. E ah, a sim. ela, você. Quais são os pés que você tem? Você tem pé de arueira, pé de jatobá, pé de baobá. Então, assim, se relaciona com essas plantas sagradas. Traz o sagrado para vocês. Mas não dessa, com, a, com essa forma, assim, utilitária. Mas de uma forma que você se reconhece neles e eles se reconhecem em vocês. A gente tem muito o que aprender com os povos indígenas de quilombola. Com certeza, né, Galça? A gente tem muito que aprender, né? Isso que você muito. falou foi muito importante para mim, essa questão da... Você falou, ah, precisa fazer... Quando vão... nós vamos discutir essa temática, a gente precisa fazer uhum. um seminário, né? É. Acho que o melhor... o melhor seminário que a gente tem que fazer é... É viver isso, né? Como... É o que você tem feito, a sua experiência. Mas, Glaucia, a gente tem muita pergunta, muito comentário. É, mesmo? E aí, é então, é porque você falou bastante. Você pode achar que não, porque você vixe, falou. Vinge, <risos> então... gostaram de mim, eu nem pensei nisso. Pensei <risos> que eu não tinha falado não, nada. Liga, não, Deixa eu botar Não liga, não, não liga, não, não liga não. Ó, a... Vamos ver se a gente tem. Se nós temos questões. Vamos lá. O Wilton Gouveia. oi, Wilton faz a primeira pergunta aqui. Questão, né? É. É, o que depender desse desgoverno, o índio, será sempre visto como invasor de terra e nunca o dono da terra, o indígena, não é verdade? Uhum. O Tito Livre fala o seguinte, lembrar que esse desgoverno falou que não daria nenhum centímetro de terras para as comunidades indígenas e comunidades quilombolas. O Clodoaldo Francisco fala o seguinte, Glaucio, existe alguma política pública da FUNAI para esses índios da região, acho que esse, esses povos indígenas que você né, é, convive? A Daniela Sim. Caetano fala o seguinte, muito bacana compreender que os povos tradicionais estão organizados, lamentável e muito indigno esse desgoverno nojento, porém temos que aprender bastante com os povos indígenas e quilombolas. É um comentário da Dani. Obrigada, Dani. O título uhum. fala o seguinte, em Pernambuco, o índio Funil é isso, né? É funil. É funil, é, é uma... É, é, é uma tribo, né? É uma, assim, não, é, é um isso? povo, não não, não tribo. É, é um povo. Tá, um povo, uma, uma comunidade indígena. É, porque se distribua para eles, isso é uma... É, Por desmerecer, que eu é, também, é... é desmerecer, né? Claro, tá certo. É. É, que era cantor da banda Funio, foi. Nossa. Caímos, voltamos. Acho que voltamos, né? Voltamos, Fabi? Voltamos, voltamos. Eu, eu tô me mexendo aqui, tá? Top, eu tô que me mexendo. Acho que a gente voltou. Voltou, né? Hum. Bom, é. Aqui, eu vou ler a pergunta do o comentário do Tito de novo, tá? Porque acho que bem ah. na hora que eu estava terminando, caiu. Ah. É, em Pernambuco, o índio Funio, que era cantor da banda Funio, foi a primeira vítima da Covid-19. A, a Wanda Conte fala o seguinte, que alegria! São, são povos que têm autoestima e sabem organizar-se. É, pensamento e ação socialista, partilha de vida no coletivo. Sim, o Glaucio... Verdade. Ah, Sim. o Fábio... Pode colocar do Fábio. O Fábio Murilo Beraldo, ele é, ele é professor aqui, ele fala o seguinte, que, uma, que um baobá pode é. viver até 6 mil anos. É verdade, eu sei. é o e, e você... É, você diz para ele, é, é, como é o nome dele, liberal? Né? É, é, é o Fábio, Fábio Murilo. Fábio, é verdade, Fábio. E você sabe que eu tenho uma maternidade de baobá, tem mais ou menos <risos> uns 100 baobás. Então, tá. você multiplica isso vezes 100 mil anos. Quantos senhores eu estou acompanhada? É uma legião de senhores aqui perto de mim. Ô, Glaucio, se não tomar muito seu tempo, porque a gente tem bastante comentário mesmo... Né? se você Sim. pudesse pelo menos responder algumas perguntas aí, mas ah. seria bom você, se você pudesse falar sobre, sobre sobre essa questão da linguagem, né, é, da Sim. questão da linguagem pejorativa, né, tipo tribo, Sim. tipo, Sim. né, a gente, a, nós usamos indígena, tipo índio, tipo, é, né, é. acho que seria Sim. bom porque isso é uma coisa para cá ainda, né, que não tem ainda, assim, tenha é, para quem discute faz essa discussão, mas para muitos Sim. ainda não chegou essas concepções ainda, tá bom? Uhum. Eu Você queria quer... fazer uma geral também, tá. posso falar? A FUNAI tá. é, é, tem a, a, a política da FUNAI, mas a gente sabe o que é que está por trás. O que os índios fazem, os indígenas fazem, que é a, a força deles, é que os agentes de saúde são os próprios indígenas. Então, para ser agente de saúde, tem que ser os próprios indígenas. E isso faz toda a diferença onde isso acontece porque é, as relações, os núcleos de família, a, na aldeia, é, é, dá uma reviravolta muito grande no sentido de cuidados, mas também de, de da identidade da própria história, não ser manchada por coisas que a gente traz, traz aqui da urbano, sabe, para para as aldeias indígenas. Existe tem os indígenas, tem um cara aí que no Instagram, que eu recomendo vocês olharem, é um cara chamada... Eu não sei como se escreve, depois eu posso escrever aqui. é W-I-L... Eu, eu vou dizer aqui, daqui a pouco. Ele é um indígena. Os indígenas não precisam que ninguém fale por eles. Sim. Eles próprios <risos> falam por eles. Quando você vê muita gente falando pelos indígenas, você tem a medo. Eu até fiquei pensando, essa, essa roda é porque, como eles estão no lockdown deles, eles pouco não se importando de, de estar nesse lugar que tem a sinal de internet. É, mas eu eu eu fiquei muito interessada, ainda fiquei pensando, se a gente não podia convidar um deles na aldeia, para eles próprios dizerem como é que estão fazendo isso. Porque os indígenas não precisam que ninguém fale por isso. Então, assim, essa questão da invasão de terra é uma, é uma, é uma realidade do governo, né? Desse desmando do que a gente está vivendo hoje. E eu também acho que que é um é um desmando tal que com a caneta acaba tudo. Mas na nessa vida com os indígenas, eu, eu tenho percebido um, uma outra coisa. Eles conhecem tudo da natureza. Eles são natureza. Um eles me disseram, a natureza é Deus e Deus é a natureza. Então, assim, é, é, vai estar é, tá acontecendo, mas ao mesmo tempo eles, eles sabem lidar com a natureza melhor do que todos nós, até pode, pode botar as máquinas, as bombas. Eu acho que sempre eles vão encontrar um jeito de fazer um. como eles estão fazendo agora no local, né? É, de fato, houve essa morte, houve, tem, a gente tem um mapa de Pernambuco que a gente está acompanhando aqui e está fazendo, contribuindo com ele, é, mas o fato que, de, de ter o um mapa de, de, de, das mortes e tudo, tem essa questão do urbano, né? essas relações com o urbano. Então, é aquela, as aldeias que fazem essa, é, esse fechamento... É, isso vai ser mais difícil acontecer. Elas não estão deixando de chegar lá. Agora, E outra coisa, é, por exemplo, os que estudam fora da aldeia, os que estão fazendo, fazem qualquer trabalho, não, todo mundo está na aldeia. Então, assim, para sair, nem, ninguém sai e também ninguém entra. Essa questão que a Guida trouxe é uma questão muito importante. Porque é, a, o preconceito, né? Claro que a gente se diz, a gente não é preconceituoso, eu tenho certeza que vocês que estão me escutando também não, mas a gente traz na, na gente o preconceito. E, sem querer, a gente coloca, eu me lembro que um, um dia eu... eu fui, porque no meu caso, com os indígenas, eu faço sempre imersão. Então, eu nunca vou um dia para voltar no outro. Eu vivo com eles, passo tempos com eles, né? e um dia a gente a gente queria uma erva, e a gente foi na cidade própria, próxima, porque queria, queria saber de uma história de uma, de uma, de uma planta. E, e acompanhou com, foi acompanhado comigo o seu aldalho. E quando eu, a, a gente foi, né, dirigindo o seu aldalho do lado, não sei o que, procurando o um negócio da planta. E naquela cidade vizinha, porque essa aldeia que eu estou falando dessas experiências, ela fica, ela fica mais ou menos uns seis horas daqui de Recife, digamos que assim, Recife Arco Verde, que é a porta do sertão, Arco Verde e Buique, Buique, um lugarzinho chamado Catimbal, e depois mais ou menos uns 25 quilômetros de terra batida. Então, assim, para chegar, tem que, tem que ser firme para chegar, não dá para chegar assim de qualquer jeito. E... E eu me lembro que eu, quando eu estava nessa cidadezinha, que a gente foi olhar querer saber de uma pessoa que sa... E o cara olhou para o indígena e disse... Olha, olha, era seu Aldário que estava comigo, que é o, o sacerdote da, da aldeia, né? aquele que reza, né? E ele disse... Olha, a, olha ele ali, ali é um catimbozeiro. Então, não percebe que a medicina indígena é uma medicina que traz a força dos encantos então assim eu acho que a gente eu eu eu tenho muito cuidado é, eu é, tenho aprendido demais com eles eu isso essa essa minha essa minha escolha eu fiz uns quatro anos para cá porque eu era uma professora de universidade salto alto muitas pesquisas livros escritos é tanto que eu, nem me interessa eu dizer os meus livros escritos aqui porque o que eu aprendi com os indígenas foi toda uma... A gente na universidade escreve... É, na universidade a gente escreve para gente mesmo. Sabe? Para dizer a gente mesmo. Eu só não vou dizer uma coisa aqui porque para não ser tão forte. E aí é, é tanto que eu me lembro quando eu terminei essa, essa pesquisa, eu entrei em crise. Porque eu, eu pensei que era essa pesquisa quando a cultura educa. Eu pensei, é, a gente escreve para gente mesmo. Qual a evolução que a gente faz com isso? Nenhuma. E aí eu escrevi, é, é, eu escrevi um livro chamado A Educação Integral Popular do Território, das coisas que nascem do chão, que transformam o chão. Olha, quando uma coisa não nascer do chão, não acredite. Não acredite. Mesmo aí em Campinas. Você olha de onde nasce, do território. Ah, aí sim. Mas se nascer de outro lugar, nem a Unicamp. Já fui chamada pela Unicamp várias vezes. Conheço, meu, tenho meus amigos lá, no, no, no, mas eu não quero, é, não estou aqui criticando. Eu estou dizendo para vocês que nesse momento de pandemia, a gente tem que fazer uma outra, essa volta de 360 graus, graus para pensar aonde, aonde nós estamos, quem somos, e o que, é que a gente pode aprender dessa, desses povos tradicionais que trazem para a gente amor, as relações com a natureza e que não estão interessados em consumo, mas plantam para colher e colhem para plantar. Glaucio, deixa eu pegar mais algumas perguntas aqui, senão não vai dar tempo. Vamos Eita. lá. eu escrever para no final. É, vamos lá, mas é, tem bastante comentários. O Daniel Pires fala o seguinte, Glaucio, sobre a auto-organização dos povos indígenas e quilombolas. Existem, existe uma, alguma rede nacional que articule essas experiências? Uhum. Essa rede ou articulação seria importante para uma frente de mobilização política contra essa re realidade capitalista nefasta? do bolsonarismo sobre nossos campos e florestas? Sim. Essa é a pergunta do, do Daniel. O Clodoaldo fala o seguinte, o brasileiro tem que aprender muito com os povos indígenas. Eles são as raízes da nossa pátria, valorizá-los e valorizar nossa história. A Alexia fala o seguinte, sabe as palavras, para fazer a revolução precisa fazer primeiro em si. Quem mais? A Daniela fala o seguinte: o livro do Krenak, Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Dialoga sabiamente com esta exposição. Muito legal. É a fala da Daniela. A Denise Xavier fala o seguinte: oi, Denise, a Denise fala assim: ó, aqui na Casa de Cultura Tainã temos sete balbas plantados respeito à ancestralidade que a, que a Denise falou, mas a Marina Costa Lima falou o seguinte: belo debate, Glauce. Como as redes de retomada da agricultura indígena, CIMI, e outras redes formais e informais estão lidando, estão lid, é, lidando, né, com a vulnerabilidade causada pela pandemia, em especial frente à questão da segurança alimentar? Nossa, que Beleza. É, pergunta. Beleza. Pergunta massa essa da segurança alimentar. Eu quero dar um, mandar um beijo para a Denise, Mara. que é minha parceira de primeira linha. É, é, essas rotas do, do Baobá que a gente está é, vivendo aqui com os indígenas e quilombolas, é uma parceria. Eu aprendi da Casa Tainã, né? É, então é uma alegria saber que Denise está aqui. E é isso. Eu, eu queria começar com a de Daniel quando fala da auto-organização, da, da autogestão. Da auto Ô, Daniel, vou te falar uma coisa. Autogestão hoje é a resposta. As comunidades quilombolas e, e indígenas que se organizam como autogestão, elas têm missão e visão e ali está a própria filiação então assim existe as redes aqui sim existe os índios eles ocupam esses lugares agora o mais bonito mesmo eu te digo Daniel é quando eu vejo eles organizados é, nas aldeias sem o estado eu, eu tenho a impressão que tem uma força que, que abre o céu e a terra É como se o, o céu e a terra se juntassem Mas ele é, uma coisa bonita que eu vejo É que eles não deixam de ocupar Esses espaços da educação, da saúde Eles ocupam E eles, os motoristas Que levam às vezes uma criança Os adolescentes para uma aldeia ou outra Eles são indígenas Eles não, aonde isso acontece a autogestão é outra coisa. Eu estou me lembrando que nessa aldeia que. Porque são três aldeias, estou falando de tantos, de tantos povos, né? E a gente está. Eles quiseram escrever uma coisa para desenvolver sobre saberes e sabores da Caatinga. Então, mulheres, é a coisa mais bonita, porque, na verdade, as mulheres nas suas rodas vão falar dos seus saberes e os seus sabores do seu lugar. Então, aonde, eles, aonde essas coisas são vividas, o território é fortalecido. E a gente fala de território nesse conceito mais amplo de identidade e de memória. É, eu gostei muito dessa menina que falou sobre a sobre, é, segurança alimentar, né? Soberania alimentar, que é o que os índios vivem. É, isso, quando eu falei no início, não sei se tu, você estava escutando... A gente, eles mandaram a imagem para mim que era assim, feijão, melancia e machis. Eles tinham. Domingo eles, eles escolheram Era o almoço deles. Eles, eles comem o que eles plantam. Então eles, eles, eles não estão nessa que a gente está. Entendeu? Então, onde existe a organização, onde existe a autogestão, é, o caminho é outro. Então, eu me lembro, assim, que, eu não sei se vocês conhecem, Coquinho de e, é, o, o que é uma coisa muito nativa mesmo da, do sertão aqui, né? Porque o sertão aqui é brabo, aí no, vocês têm outras coisas, né? Mas o sertão aqui é brabo. E essa relação é, dessas aldeias que ficam no sertão com a, com a natureza, com, com o meio, com de aquele período, eles se alimentam daquilo. No outro período, eles se alimentam da, da, daquilo que a, que a Terra dá. É muito bonito. Agora, precisa ter coragem. Eu, eu fico olhando para a gente, né, que a gente... Muitos de nós, né, como eu também, a gente diz, ah, vegano, não sei o quê, parará. É, cheio de rótulos, né, bota rótulo assim, a gente, né. Enquanto que os índios fazem isso de, com, uma, com uma soberania. Que... É, é incrível. Então, assim, é, por que, que eu estou trazendo tudo isso? Porque a gente precisa olhar os indígenas com esse olhar de quem precisa aprender deles. Eu me lembro que a gente, junto com os indígenas, a gente resolve, queria fazer um espaço que a gente está chamando Espaço da Sabedoria. Que era onde colocasse todos os saberes da aldeia Naquele espaço E os, os, os estudantes das escolas, as crianças A gente resolveu fazer um mutirão Porque lá é tudo mutirão, né? Você vai para a roça de um Aí faz um mutirão, cuida daquela roça Vai fazer um mutirão, cuida daquela outra roça Vai ajeitar aquela casa Ou aquela, é, aquela moradia É um mutirão E aí eles, eles me disseram Ai, Glauci a gente quer fazer tijolo. A gente mesmo quer fazer os tijolos. A gente, você sabe, você vai no YouTube, tem um monte de teoria, né, de tijolos, de adobos, isso, isso aqui, isso aqui. E, e eu pensei, vamos fazer. É só que antes de, de, de mirar bolar na minha cabeça, eles, eles me convidaram, né? E a gente foi. E eles estavam toda amassando, amassando as crianças todas amassando, fazendo os tijolos para levar, para construir esse espaço da sabedoria. Aí eu disse, mas então... A, a minha, minhas teorias foram tudo por água abaixo, né? Aí eles me disseram, mas Glaucia... Aí eu disse, então a gente está fazendo daquele barro ali, daquela, daquela área ali, e a gente está fazendo daquele, daquela terra ali, e a gente está usando cocô de cavalo. Aí eu E as crianças todas brincando, cantando seus pontos, e amassando o barro. E eu olhando, eu fiquei pensando... Eles não precisam de nada. E aí, quando... Aí eu ainda tive a curiosidade de perguntar, mas não era melhor a gente usar os estumes da, das vacas, né? Não, Glaucio. As vacas a gente usa para fazer para a terra. E do cavalo, como a gente não usa, a gente usa para fazer os tijolos. Então, assim, é... e me mandaram depois um protótipo que fizeram desse espaço da sabedoria. As crianças, os adolescentes. E a gente? Os adolescentes da gente só sabem jogar videogame. Não saem nem da, da televisão. Assim, eu, é, é encantador para mim. E não pensa que eles não sabem, não usam Facebook, não usam... Eles usam, mas eles têm uma tecnologia própria. E é dessa tecnologia que, que, que ao, ao menos que, que me encanta, é dessa tecnologia que eu me, que eu me faço. Então, eu tenho muito a agradecer aos indígenas e ao povo flambórico. Muito a agradecer. Se eu tiver... Gratidão é pouco. É um céu e uma... Que se abre. Né? É um céu e uma terra que se abre. E eu convido vocês, todos vocês que estão me escutando, que tem essa paixão, que se aproxime dos, dos seus aí. Né? Aquilo que é possível porque como eles são muito desconfiados, porque é tanto uso que se faz, que uhum. é, é, é sério, precisa ter cuidado mesmo. Mas quando eles veem que existe a inteireza, né, que existe a entrega, é, aí é revolucionário e a gente pode também aprender muito. Glaucio, olha, é, eu, eu especialmente quero agradecer muito você de ter participado nessa live hoje com a gente. É, essa semana eu sou da educação infantil, como eu já te disse, né? então é. tem uma certa pressão, uma certa é, né, dos, dos gestores ali, achando que a gente tem que fazer o tal do teletrabalho, eu trabalho na educação infantil, uhum. né? então assim, a gente fica pensando, né, o que, que é esse teletrabalho? Uma que a gente tem uma discussão, né, assim, um pouco mais é, aprofundada do ponto de vista de direitos e, e, de pre, e, de, e de precarização que passa pelo teletrabalho, pelo tal teletrabalho, né, que pode ser uma, mais uma vertente aí que o capitalismo pode se utilizar para precarizar mais as relações de trabalho, né, enfim. Mas a gente ficou, nós estávamos nessa, nessa discussão, né, na minha escola, inclusive, né, com, a, com as educadoras de lá, e, e o que é um teletrabalho na educação infantil? A gente estava pensando, porque a gente... Que horror, né? Né? né? O que? Você vai tratar conteúdo, enfim. E aí a gente, nós começamos assim, que a principal, o principal ponto para nós ali é a gente manter, esse, é, é, restabelecer, manter ou, ou reaproximar novamente esses vínculos com, a com as famílias, porque afinal de contas a gente está muito tempo distante, né? ali uhum. da escola, e a, e a preocupação é assim é manter esses vínculos fortalecidos, né, como você mesmo falou, é, e, e, e dialogar com esses pais, né, como que a gente pode manter esses vínculos, como, a, como restabelecer esses vínculos, nos fortalecer e, no, e nos ajudar, porque a gente está num momento completamente atípico, completamente novo, ninguém sabe o que vai ser no futuro, enfim. E como você mesmo disse, né? você falou lá que eles se organizaram, né? Olha só que lindo, né? Eles se organizaram e dali eles tiram o seu, o seu conhecimento. Eles, exerce, eles vivem esse conhecimento, né? Uhum. É, então, para mim foi bastante importante. Eu vou pegar essa live, inclusive, eu vou é, repassar para as minhas amigas e falar: olha, olha aqui que uma, uma pedagoga. É possível, uma, né? Uma, uma edu... Como é uhum. possível, né? Como é possível. Então. Você falou, você já me deu várias ideias, várias coisas, várias possibilidades surgiram aqui na minha cabeça Que a gente vai repensar novamente, discutir novamente Eu quero repensar, discutir com base nisso tudo que você falou aqui, tá? Então eu quero te agradecer Mas antes de passar para você fazer as, as considerações finais, eu quero falar aqui Primeiro, pedir para o pessoal... É, não vai dar para a gente responder todas as questões, que ainda tem bastante. Se você, Glau, se puder depois olhar os comentários ali, quiser né, responder na página, na nossa uhum. fanpage, ou no blog, parece que teve também perguntas no, no blog que me apareceu aqui. Se você quiser, fique à vontade né, para você acessar, responder, interagir com quem assistiu essa live aqui, que é, que é bem legal. Uhum. E eu quero também... É, dedicar essa live aqui é, de hoje ao dia do pedagogo, né? Hoje é o uhum. um dia do, do pedagogo. Como né, a gente escolheu bem, caiu bem, a Glaucia está aqui nesse dia, né? Porque foi uma lição aqui de, de vida, de vivência, né? De sabedoria, enfim, de, e de experiência, de toda, toda essa experiência que você vivencia né, com essas comunidades. Que. que que têm se organizado, porque não conseguem né, ter nada do Estado, o estado não, quando o Estado vem ali, vem ali para interferir de uma forma que coloque em risco a vida né, dessas comunidades. E eles estão preparados para isso, eles, eles estão se organizando para que isso não aconteça. Então, assim, quero agradecer bastante e dedicar essa live ao dia do, do, do pedagogo. Mas não é só o pedagogo é aquele que é formado, aquele que está em sala de aula. É, eu sou, eu querendo... Muitos aí ou não, é, apesar de eu não ter formação em pedagogia, eu me sinto uma educadora, né? Uma educadora, é, porque eu lido com essas na né, educação infantil. A minha função né, no meu dia a dia, eu lido com o pedagógico o tempo inteiro, né? e não é só eu como monitora, mas também vários trabalhadores que são ali, que são os agentes né, de educação, que são os, os, os pessoal que trabalha, né, na administração de uma escola, enfim, acabam é, se vinculando à, à pedagogia, ao magistério, acabam se sentindo também educadores e pedagogos e muitas vezes optam, né, por fazer, é, ac acabam sendo levados, né, que a gente sabe hum. que isso também não é, não é do nada, né, mas é por conta hum. de, dessa vivência. Mas acabam aí também, é, no dia a dia, são, são os nossos educadores né, que estão ali é. no, no dia a dia. Então, eu quero dedicar isso, essa live, e dedicar também a você e, e agradecer. Se você quiser Muito fazer obrigada, as considerações eu. finais aí, tá bom? É, olha, primeiro eu também quero agradecer pela oportunidade, porque a gente tem esse Brasil gigante. E vocês é, convidarem uma pernambucana né para... <risos> Para falar do lugar dela, né? Ai, que é, é, eu acho muito importante. É uma, digamos que é uma roda para mim nesse sentido, assim, que coloca outros horizontes, porque eu acho que eu penso para todos nós que estamos escutando, eu que estou falando aqui nesse momento, mas eu também vou querer escutar, vou é, é uma coisa importante, eu acho que é isso, né? é essa, esse deslocado deslocar do lugar, né? esse se mover, né? E sair desse lugar que a gente está. Eu desejo um, muito boa sorte, eu não acredito numa coisa dessa com a educação infantil, eu acho que tem que se organizar e encontrar um outro caminho de vivência que, é, naturalmente, se vocês se dedicarem a aprofundarem, vão chegar. É Olha para os povos indígenas, olha para os povos quilombolas, eu é Tantas experiências Eles vêm todos na minha cabeça assim, todos. Então eu estou aqui sozinha Do meu lado Estão todos eles Eu, eu agradeço a eles Tudo Eu deixei os livros há uns 4 anos Claro que eu tenho que ler, né minha gente? Eu leio, como todo mundo lê Mas eu sei exatamente aonde está só a teoria E aonde tem a vida assim, Então eu quero dizer a vocês Que façam essa opção pela vida Quero. É, saude, não saudei TC, né? Então, TC, Junho aí, os meus parceiros aí de primeira: Denise, Laila, tem mais, mas Carol e tantos outros. Que. A gente está junto. E que. É, é, também as pessoas que fizeram as perguntas, eu vou olhar com calma. Porque. Se, e depois, se quiser conversar comigo também, eu tenho um Instagram meu, pessoal. Eu nem olho muito, mas se vocês quiserem, não tem o Facebook por opção, então vocês não vão me encontrar por lá, mas se vocês quiserem falar comigo ou qualquer coisa, me parece que é Glaucio Gouveia, eu nem me lembro, mas a gente pode tratar. E depois você acredite... me passa, depois você tá. me passa, eu coloco aqui na página. Tá, beleza. E, acredite, não tem, a coisa mais importante é a imersão, é a vida. E aí, o que eu quero dizer a vocês que Faça essa opção pela vida e olhe para os povos indígenas e quilombola, não como os coitadinhos, mas como aqueles caras, aquelas figuras que sabem que têm a sua visão e que não... Eles têm a missão e não se perdem na visão. Porque para eles a experiência <risos> é o caminho do conhecimento. Sem dúvida, não é, não é só isso. O tá está dizendo a gente, né? Passou, parou... É isso, é, Querida, então, é, só antes de terminar, eu quero agradecer aqui as pessoas que participaram, né? Que nos ajudaram aqui, que construíram essa live, ajudar a Fabiana Gonçalves, agradecer a Fabiana Gonçalves, agradecer o Daniel Pires, acho que a, a Glaucia caiu. Agradecer o Adriano, a Paula Viana, que, que ajudou, agradecer o Júnior que fez o contato, enfim, que também. É, ajuda a gente aí no blog, né, é, quero dar uma boa noite a todas e todos, agradecer, não, lem, não esquecer vocês que no sábado às 21 horas nós teremos altas rodas com vida, tá bom, a gente vai ver aqui a temática da live de sábado, então eu espero você no próximo sábado, espero que você tenha gostado dessa live de hoje, lembrando que ela vai carregar daqui a, daqui a algum tempinho, alguns minutos ela carrega aqui na, na página do Facebook, e você pode acessar depois, se você perdeu alguma parte, pode acessar. E se você quiser também pode compartilhar, tá bom, pessoal? Então, eu agradeço a todas e todos, boa noite e bom descanso.